e pinguins. Bem Sejam bem-vindos ao Clube Box Craters! Meu nome é... É... É... Bem, eu não sei meu nome. Meu criador resolveu criar um nome pra mim. Então será que você poderia comentar aí embaixo? Bem, eu tô precisando de um nome, né? É... <risos> é, é porque eu tô sem criatividade pra isso você não deixa de criatividade de negócio nenhum, você tá afim mesmo é que as pessoas comentem no vídeo. É verdade. Enfim, me dê um nome aí nos comentários. Bem, sejam bem-vindos ao Clube Box Critters. Se você quer participar desse clube maravilhoso, possa clicar aí no botão de se inscrever. É bem fácil e bem divertido. E se você quer receber as novas reuniões do clube, possa clicar no sininho das notificações. Lembrando que nesse canal a gente tem outros vídeos, não só sobre Box Fighters, mas sobre cultura e entretenimento. Então, já chega aí, clica no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho das notificações. A gente está aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a história do Box Fighters antes do seu lançamento. Então, sem mais delongas, deixa o seu joinha e vamos entrar aqui no Clube! Seja bem-vindo ao clube. Já clicou no botão de se inscrever, né? É, tô de olho nesse, nessa mãozinha aí do mouse. Pois é, a gente tá aqui pra falar mesmo é do lançamento desse jogo incrível. Ou melhor, do processo de desenvolvimento dele. Bem, a gente vai falar de algumas dessas coisas, mas calma lá, a gente tem um avizinho pra dar antes. O canal Pinho agora é o canal oficial de Box Coisas, ou seja, um canal verificado. Você pode conferir o servidor oficial do Discord aí na descrição. Se você só vai falar inglês, você ainda pode entrar no beta do Rocket Snail, que também vai estar na descrição, junto ao seu site. Se você não conhece o Rocket Snail, recomendo que você veja o vídeo sobre quem é o Rocket Snail. É um vídeo bem legal, 20 minutinhos aí, você não vai perder tanto tempo. Sem mais delongas, é... bem, a gente já falou pra caramba e até agora ninguém te ofereceu uma água, não é? Não, não se preocupe, você agora pode escolher. A gente hoje está tendo apenas café e chocolate quente. Ah, escolhi o que, que você quer, o garçom vai trazer para você. Ah, se você quiser pedir, basta deixar aí nos comentários se você quer um chocolate quente ou apenas um cafezinho, tá bom? Sem mais delongas, o Pinguim agora vai contar essa história para vocês. Tudo começa bem antes com duas imagens do seu blog e no Twitter no dia 26 de abril de 2015. Sim, já faz bastante tempo. Uma imagem com um cara com uma arma atrás. Aqueles que conhecem um pouco, mais desenvolvedor, vão falar que é do jogo Epic Snails. Mas calma que você já vai entender o porquê de eu estar falando dele aqui. Em 2016, dia 9 de janeiro, ele volta a falar sobre esse jogo. Mostrando uma mecânica de mundo virtual muito interessante junto com o modelo 3D do Caracol, inclusive uma concept de barra de falas. Agora tá fazendo um pouco mais de sentido? No mesmo dia, ele ainda mostra um pouco mais sobre a jogabilidade do seu jogo e o quanto está ficando pronto. No dia 10, ele cria uma nova concept que está aparecendo aí na tela. No dia 16 de janeiro, uma nova concept falando sobre a sua nova meta, de diferenciar cliques de itens com um clique do chão. No dia seguinte, 17 de janeiro, ele consegue completar a sua tarefa. Ele ainda completa outra meta, a de portas, que faz o personagem seguir a porta até que ele chegue ao local clicado. E você acha que acabou por aí? Não mesmo. Ele ainda fez um sistema de teletransporte simples. Ele comenta, inclusive, que objetos que fazem essas ações especiais são chamados de Triggers. Dia 29 de janeiro, ele consegue trazer uma mecânica de multiplayer, permitindo que dois caracóis se movam pelo mesmo espaço. No dia 8 de fevereiro, Algo inesperado, ele libera para que todos pudessem jogar para testar tudo no jogo. Dia 24 de abril de 2016, opa, Android! Dia 12 de junho, ele volta, mostrando multiplayer online, mais uma vez. Mas dessa vez temos um novo modelo do jogo. E até nessa brincadeira, a Hello Kitty entrou. Agora ele fez vários outros testes, vou deixar aí para vocês verem o que já rolou. Dia 19 de junho, monstros estão vindo. Será que eles vêm pro Box Critters também? Dia 24 de junho até 17 de julho, emoticons. Olha só. Chega o um grande dia. 14 de fevereiro, um sneak peek do que seria Box Critters. E o melhor, isso é um sneak peek. Provavelmente valendo até os dias de hoje. Será que o mundo lá fora, daquele bar, seria assim? Bem, a dúvida ainda não foi tirada. Ficaremos com o mistério. Dia 22 de fevereiro de 2017. Mais uma arte mostrada em Speed Art. O que podemos esperar do lado de fora do bar? Dia 24 de fevereiro de 2017. Olha só, uma concepção de um porquinho. E como ele imaginava que iria ser. Bem diferente do que conhecemos agora em 2019. Apesar que os porquinhos ainda não foram confirmados ainda no Box Writers. Mas espero que tenham. Dia 18 de março. Uma pequena visita no que possivelmente era a ideia dele no Box Criters. Mas percebeu uma coisa: isso mesmo, é na Unity 3D, um programa para fazer jogos 3D e 2D também. Mas esse não foi o caso, agora você entendeu porque os caracóis fazem total sentido serem mostrados aqui. Então, Box Criters era para ser feito na Unity. Mas não foi. Mas calma lá, chegaremos lá. Dia 13 de abril, ele libera o cadastro para nomes do no seu jogo. Sim, eu me cadastrei nessa mesma época. Inclusive, olha só, é o pinguim. Dia 18, ele cria o canal do Box Criters. Apesar de no futuro, ele ter sido substituído por um canal chamado Live Box Criters, que faz parte da comunidade do Discord oficial. Dia 26 de maio, os jogos se separam. Começa a sair informações de Epic Snails, e a partir daí, cada jogo entrou no seu caminho. Se vocês quiserem, façam um vídeo também sobre a história de Epic Snails. Dia 31 de maio de 2017, saiu um possível personagem de Box Riders. Olha só como ele imaginava que seriam eles. Depois disso, ele só volta a mexer no jogo dia 23 de abril de 2018, pelo menos que ele liberou a público. Dia 15 de outubro de 2018, ele começa o programa beta do Rocket Snail, ainda presente até os dias de hoje. Inclusive, se você quiser entrar, é recomendável que você tenha, pelo menos, um entendimento de inglês. O link estará aí na descrição. E finalmente, 2019, e junto aos seus planejamentos do ano, Boss Writers volta com força total. Dia 3 de janeiro desse ano, ele mostra uma jogabilidade de mundos virtuais mais uma vez, pedindo para ignorar o pinguim. Dois dias depois, 5 de janeiro, ele libera a mesma jogabilidade com o hamster atual do jogo. Atual, entre aspas, porque ele fez parte da primeira versão do Experiment 1. A gente vai falar disso no próximo vídeo. Que, inclusive, já tinha o um botão um balão de fala. Dia 2 de janeiro, ele libera um sneak peek sobre o fundo do Box Critters. E vemos nele como ele mudou as ideias e deixou mais parecido com o clopenho em clássico. Dia 16 de janeiro, a versão mais completa da imagem, pelo menos um pedaço dela, foi revelada. No mesmo dia, ele mostrou uma imagem dele mexendo no seu programa de criação. E olha só, ele mudou do Unity para o Adobe Animate CC, o que permite ele fazer jogos em HTML5, e o melhor, ele provavelmente já está bem acostumado com o Adobe Anime de CC, porque um dia ele já mexeu no Adobe Flash Player. Dia 17 de janeiro, ele lança a primeira gameplay do jogo, mas completo. Dia 21, ele nos mostra uma animação que ficou sendo preparada até o dia 17 do mês seguinte. Dia 25, ele mostra o sistema multiplayer online, com o um novo Box Critters. Dia 3 de fevereiro, temos um teclado mostrando que a fala segura está implementada dentro do sistema, apesar que atualmente eu não consegui reconhecê-la dentro do jogo quando acessei pelo celular. Usuários de iPhone, me digam se vocês conseguiram ver. Dia 8 de fevereiro, agora ele está fazendo uma parte de login e senha, que inclusive está disponível até hoje. Pois é, galera! Dia 9 de fevereiro ele libera para todo mundo poder jogar Box Craters. O seu primeiro experimento. Eu gosto de habilitar com o Experiment Zero, apesar de não ser oficial. Bem! É isso. Nosso vídeo termina por aqui. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre todas as novidades dadas durante o Experiment One. E vamos falar, inclusive, sobre eles, beleza? Obrigado por ter assistido até aqui! Deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha para os amigos, para eles conhecerem mais sobre esse jogo incrível, tá bom? Obrigado por ter acompanhado até aqui. É, comenta o nome para mim, por favor. E até, é, é só isso mesmo. Obrigado e tchau, tchau!